A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Irmãos, amanhã, ou no mais tardar sábado pela manhã, dia 22, nós estaremos é, publicando um vídeo de mais ou menos 12 minutos em que nós estaremos explicando, irmãos, sobre essa Bíblia que foi publicada, não é? Que está sendo vendida na nossa Igreja a um preço altíssimo, um preço superfaturado de 70, 80 reais sendo que uma bíblia, nesses moldes, com esse material que foi feito, uma capa feita de plástico, não é um dos piores materiais para se fazer capa de bíblia, uma bíblia nesse porte, nós adquirimos ela por 20, 25, 30, 35 reais no máximo, seja na CPAD, seja em outras casas publicadoras. Então, a gente vê claramente que o objetivo é comércio, é ganhar dinheiro, é enriquecer pessoas, até porque não existe o portal da transparência, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, quantas serão vendidas, é, para onde vai esse dinheiro a gente não vai saber. Então a nossa orientação e a orientação de muitos pastores sérios da nossa igreja, homens sérios que não podem se pronunciar por motivos óbvios, mas nós nos pronunciamos, é dizer o seguinte, irmãos, não comprem essa Bíblia por dois motivos, o primeiro, idolatria pura, e o segundo, preço superfaturado apenas para ganhar dinheiro a exemplo das camisetas do Centenário, camisetas caras, milhões e milhões sendo vendidas, favorecendo alguns em detrimento de outros. Aqui mesmo em Garanhuns, irmãos, vai haver o Congresso de Mulheres, a coordenação do Círculo de Oração, orientada pelo gestor Cândido de Freitas, está cobrando 50 reais a inscrição das irmãs para o Congresso de Mulheres. não né? E nós estivemos conversando com algumas irmãs dirigentes de círculo de oração, inclusive uma delas nos relatou que são obrigadas a vender CDs, irmãs, Irmãos, pegar tantos CDs e não aceitam devolução. A coordenação do círculo de oração não aceita devolução. Uma das nossas irmãs, que nós conversamos com ela ontem, ela disse que tem dois CDs e não tem como vender, porque já vendeu os outros, e não tem com o que pagar. E está sendo obrigada a pagar esses dois CDs porque não aceita. Eu orientei ela a entregar os CDs e dizer que foi o presbítero Giovanni Cardoso que orientou ela dessa forma. Temos relatos, inclusive, áudios gravados de irmãs em Recife, que essa Bíblia, irmão, essa Bíblia idolátrica, que não, não tem diferença das seitas e heresias e da tradição romana, está sendo entregue aos gestores e coordenadores diários e aos pastores sérios uma cota de 50, 100 bíblias para serem vendidas e sem direito à devolução. Ou seja, se o pastor gestor não vender, ele tem que pagar. Então, os irmãos não adquiram, não comprem essa bíblia por dois motivos. Superfaturamento muito cara, tá certo? E idolatria pura, irmãos. Esse não é o objetivo da igreja. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, ou no mais tardar sábado, de 22, estaremos é, publicando o vídeo, explicando passo a passo essa situação e mostrando, irmãos, que há um equívoco muito grande nessa situação da Bíblia comemorativa do nosso centenário. A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco.